olá pessoal mostrar um pouco dessa excelente opção de apartamento aqui no Renascença. Um apartamento com 134 metros quadrados sala em dois ambientes com varanda 3 quartos sendo uma suíte e duas semi suítes. aqui à minha esquerda lavabo excelente opção de apartamento andar intermediário nascente em seguida pode acessar aqui para as suítes aqui à minha direita primeira semi-suíte E aqui a minha esquerda a segunda. E aqui a suíte. Suíte bem ampla, ar-condicionado. em seguida, acesso aqui para a cozinha. Cozinha também ampla. Dependência com banheiro e área de serviço mostrar um pouco mais aqui da sala sala bem espaçosa apartamento pertinho da Praça da Lagoa é excelente opção de apartamento pessoal venha conferir.